Não sei agora porque quem está falando da Gamox já estamos aqui com mais um vídeo agora Mais um joguete de terror né depois do PT Minecraft Midnight Library o nome é, Livraria à meia-noite Não sei do que se trata eu tava lá rodando, apareceu, oh, uh, brilhando Eu falei tá, Vamos comprar Não comprar não Vamos baixar que é de graça esse jogo Eu baixei né Agora a gente tem que ver o que, que ele é O jogo é baseado em um pesadelo que eu usei Andrew veio para livraria para achar o livro que ele precisava para o trabalho. Ele logo achou o livro e ele queria. Ah, ele logo achou o livro. Ele queria ir para o terceiro andar. ou estava no terceiro andar. Ah, da livraria. Mas algo aconteceu. Esip é o nome do meu livro. This is the book I need. Okay, time to go. What the ah tá, foi isso que aconteceu? Eu tive um infarto muito louco aí. O que eles escreveu meu nome. Aí eu. <risos> duas horas depois, duas da manhã. Caralho? Ah, oh, my head. Where am I? Nossa, essa sensibilidade, hein, gente. What? Eu ainda estou na livraria? Que você tá, cara Ai, meu Deus Gente, olha que coisa mais bonita, né Acho que eu vou me casar com esse ser aqui, ó Escadas Então, vamos as escadas Eu tô com medo desse jogo eu não, eu não sei nem do como é que ele é Eu não sei nada Ai, que medo, gente Mano, gente, então vocês tem que começar, eu, eu peço isso pra vocês, por favor A entrar mais no Twitch, no minha, na minha live, do, no, no meu Twitch Porque assim, live no Youtube é um, um pouco mais complicado do que live no Twitch Live no Twitch eu faço de semana, eu faço direto live lá Eu gravei, aí quando eu vou jogar Droga, está é trancado Procure na livraria, a livraria um jeito de achar, abrir a porta Então, como eu tava dizendo é, Lá é super simples E tipo Realmente é muito de boa fazer live lá Então eu aviso, eu coloco lá Sempre um Essa animação foi a mais assustadora que eu já vi na minha vida como eu não tava dizendo Que isso? Aff, velho, quanto. É o que eu tô pensando? Meu Deus, quanto ia gente. Eu sei que tem gente que curte, né? Mas não, não me vem ao caso. Enfim. É, lá é muito simples. Eu uso o, o programa e abro só. Pronto, começou a live. E eu fico jogando lá. Eu, eu jogo muitas coisas e. É onde eu fico uma boa parte, porque não custa nada abrir a live no Twitch Sabe? Ah, eu vou jogar, sei lá, Smite, eu vou jogar Smite Aí eu penso, hum, não vou jogar sozinho ou com meu amigo, com, tipo, só eu e meu amigo Eu vou abrir a live, e aí todo mundo pode participar, what the fuck Gente, que per... Enfim, vocês entenderam, né? Abrir a live assim, toda hora. Eu sempre vou fazer, então. Vocês tem que. Live de fim de semana no. No YouTube? Vai ter, sim. Diferente. Eu marco lá. Só que. A da Twitch eu tenho direto, direto. Se você acha que for ver um vídeo meu, vai aparecer lá. Lá no cantinho. É. Gamox went live. Que é isso. Hey, Jim. Eu estou saindo. Eu estou deixando essa. Essa carta pra você, para dizer. Que eu deixei. Na... Falar pra você O que eu deixei Ah, onde eu deixei a, a chave Na sala de história Ele deixou na cadeira Com cadeiras brancas Gente, não tá dando muito certo Esse jogo é bem nos meguezinhos Dá pra ver que o cara ainda tá tipo Iniciando a criação de jogo Ali Vai dar bosta Até parou a musiquinha sinistra Ah ali, sala de história pam Ah, peraí, eu achei a chave Pra story Ah Tá, aqui veio aquela mão bizarra Talvez esteja, tenha alguma coisa aqui É, cara, tem um monte de véio. E o um mapa monte, que legal Tô com medo Tô com medo Fez o barulho de que algo abriu Ai meu Deus Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Que aquilo, era um hipster andando, velho. Ele foi lá Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Ele nem olhou pra mim aí viu, da minha esquerda Ah, minha esquerda, aqui Ah tá, o jogo tá bem explicativo, né? Esse som viu da esquerda Uau Ah, tá Essa esquerda Ah, tem um Mano, é muito sensível Eu tô levantando o mouse e eu faço isso Não sou eu que tô virando Parece que é um Um armazém escondido e vai ter o monstro ali e ele vai me encochar. Ai meu Deus Eu vou pisar na carta Coisas pra fazer 1. Um, pegar o lixo 2. Colocar os livros na estante 3. Abrir a porta A chave está embaixo da estátua de medusa Ai tem um cara aqui A chave está embaixo da estátua de medusa era aquela mulher lá, né? a única mulher que tinha. Alguém misturou no chão. Quem é você? What the hell? this tattoo doing here? Não era pra chave estar tá aqui? Ah, Eu juro que eu li Medusa Statue Medusa Painting deve ser a A mulher sem o boy Você é a mulher sem o... É, mas não tá aqui Que feio, mulher Nem pra ter uma chave Vai dar tanta bosta Esse jogo eu espero que esse jogo não seja muito longo, né? Que dê pra zerar ele uma parte, sei lá. Isso aqui é Medusa Painting? Deve ser. Tipo, olha que segura essa biblioteca. Bom, eu vou rodar agora e prestar atenção nas pinturas. Começou uma musiquinha muito louca Vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá um Sinistro aqui, o, o, o barato louco Vamos ver, você é a é medusa, né? Ah, agora faz sentido Vamos embora Bomba ah, Bebê Caí e me foder, esse bicho vai me matar. Ele vai me matar. Tô cer certeza, eu vou chegar na estátua ele vai estar de, tipo de costas assim olhando pra mim. Hey. Ele ainda vai virar igual no meu vídeo. Acertei! Hey. Vai, cadê? What are those things on the floor? Você irá morrer. Você irá morrer. Você... Nossa, que monstro mais direto. Segundo andar. Né? Tipo. Bug, bug, bug. Carregou o mapa. Normalmente, né? O monstro vai aparecendo de pouquinho em pouquinho. Opa. Essa foi a melhor frase que o personagem falou o jogo todo Audiovisual Ele falou Eu acho que a livraria está é, Assombrada Meu Deus, cara Você é muito inteligente Como você pode pensar isso agora Um banheirinho Primeiro eu tenho que achar A escada de novo Já começa aquela foto Lembra da menina com a boneca? Então, só falta ela estar tá tocando piano com o pé Aí tudo bem, né? Aí é um combo Criança Ainda segurando o fantoche Tocando piano com o pé já come... olha, olha que sinistro Eu já falei Menina, boneca Tocando piano com o pé Só foi falar Por que, que ela aparece no jogo? Por quê? Eu falo O jogo que me assustar É só colocar uma menina Segurando uma boneca e Tocando piano com o pé Aí todo mundo vai ter medo Que isso? Mano, o que, que faz você vir Numa livraria com isso? Me explica, só me explica, por favor. Eu não tô entendendo o que, que o cara quis dizer. Que isso, mas um ah, é um cercadinho? ali é andar de baixo. <risos> Tem que ter um cercadinho. Eles trancaram as, as escada. Vamos rodar então. Acho que já tá dando o um vídeo daqui, né? Vamos ver só até o final. É, o jogo é um pouquinho mais longo. Oh no, they locked the stairs. Mano, pula, faz um parto. mano, não. eu faria isso fácil. Põe o um pezinho aqui segura com a mão aqui e desce. Só. Acho que todo mundo fazia isso. Não. Vamos ficar rodando essa o monstro que fica, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer Ele é mó direto né, normalmente a pessoa manda umas cartinhas tipo, oi, você está aí, umas cartinhas bem assim eu... O que é aquilo brilhando? Provavelmente uma carta Eu prefiro o jogo de terror assim gente, sei lá sem perseguição, né? Como pode me assustar Mas não tem perseguição Com perseguição o jogo tem que ser bom Pra ele ter perseguição, senão Eu fui um desespero e morro muito, o jogo tem que ser tipo Bom mesmo Ah tá, era do banheiro Ah, um espelho ref reflexo Louco Bom gente, eu vou acabar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado Deem like para o vídeo, se inscrevam no canal, lembrem-se do aviso que eu falei do Twitch eu direto tô fazendo live no Twitch Você não tem uma conta cria Sei lá, faz uma cumba aí Mas entra E aí eu jogo direto lá, direto, direto E fico lá jogando Com o povo quando, eu não, vou, quando não tem aula Ou quando, sei lá, eu voltei na escola Aí eu jogo e o povo Vai lá também Aí, tipo, se não ficar dando certo Twitch, eu não vou mais fazer live No Twitch E no YouTube vai ser só de 20 semana, sei lá Bom, mas é isso né, espero que vocês tenham gostado Eu, sei lá, esse joguinho parece ser interessante Vamos ver no que vai dar Esse português impossível aqui Do cara, esse inglês Mas até o próximo vídeo Gente, então pessoal Uma mãozinha pra vocês Falou